Foi interessante a gente olhar para você e ver isso, e tudo que a gente a ia falar exatamente do, das quantas pessoas, pessoas estão desesperadas em relação a manter uma beleza ou a conquistar uma beleza de uma maneira muito rápida. rápida. Teve na, na, agora em, em outubro morte de, uma de uma jovem, uma é porque, porque ela disse que foi um tratamento, tratamento que, é um que é um tratamento que pode, pode ser um tratamento, tratamento, tratamento para questão muscular, muscular ou pra ou questão, questão estética, que é a terapia, que é usando gelo ou nitrogênio líquido, né, E a jovem de 24 anos trabalhava uma clínica estética e ela morreu dentro da máquina, ela entrou nessa máquina. nessa máquina e não se, e não se sabe exatamente, exatamente ainda foi, foi, foi chegou a uma conclusão, uma conclusão que, passou. que, que passou. E essa jovem, e essa jovem fazer, e ela, ela escreveu para o namorado, namorado que ela estava que ela na clínica e que ela que naquela noite ela ela iria usar usar a máquina. E ela trabalhava, ela trabalhava ela, um tipo de informação ela teria. Da a primeira coisa que não pode é essa máquina aí, olha. A pessoa entra, na verdade, nitrogênio líquido ou o o abaixo de zero. Tem, tem, alguns, que, tem alguns portistas, alguns alguns utilizar o, Ronaldo, o, o, o recuperação Nós fazemos uma, uma nós fazemos por mês. vez por A mês. A gente faz, gente faz prevenção, né? Prevenção, tá, tá, tá. tá. é. né? Mas não essa, mas não essa, é. essa aqui, essa aqui no Brasil ainda. Aquela ainda de, né? A né? Faz minutinho, minutinhos, lesões menores, mais joelho, rádio, caralho, tensões dançam, é muito rápido, mas é muito rápido uma vez isso, aí, né? Essa aí, Pós né? Essa aí, né? o Olha aí, Olha aí, É difícil entrar. É difícil entrar. o pau Não devia or... Tá botando a quente, Quente, ali, Ah, Gente, mas de graus, graus. De é. da da o Oeste exactly. é menos é, 0 graus. Diferente menos 0 graus, 5 minutinhos, graus, minutinhos, 3, 5 minutos. Essa aí é... aí aí aí Você vai... Você não vai conseguir mexer? Você não vai conseguir mexer? Mas aí, depois, quando você sai, parece que a circulação do fica mais rápido, e dá um alívio, A gente normalmente faz... A gente normalmente uma sessão e outra, porque sabe uma sessão e outra, porque uma sessão e outra. para é, é. Eu fiz a mim, Não, é, é, isso eu fiz também. imersão em gelo. É. É. Inmersão em gelo. Mais, época, é. da Mais dança menos, da da da época da, da dança do, da ali é lesão, do Ali a gente sofria lesão. Ali a gente sofria lesão no corpo e, é. e músculos que você nem então imagina, imagina que tem. você, é. imagina você então, tem. Então né? eu Então eu vivia. de gelo e banheira. No próprio de No próprio abacamento de Eu vou sempre ter uma tendinite Antes de começar a espetáculo. eu antes de começar e depois eu tenho que colocar gelo.